Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, é, nós estamos aqui trabalhando, né? porque foi o que eu falei para a cliente Nós estamos aqui trabalhando porque há uma necessidade dela inaugurar a loja aqui Então a gente precisa continuar trabalhando Mas você que pode, permaneça na sua casa, faça o isolamento social Porque isso é muito importante Eu quero dar, aproveitar esse momento para dar algumas dicas aqui para você, tá pessoal? Primeira coisa que eu quero te dar uma dica, não fique assistindo a Rede Globo não, aproveita esse tempo que você está em casa e busca estudar um pouco mais, entendeu? Sobre diversos assuntos que você pode estar estudando, por exemplo, é, você trabalha com drywall, mas você pode estudar como captar clientes, como vender melhor, como fechar uma negociação. Por exemplo, eu nesse momento estou lendo aquele livro, A Bíblia das Vendas, né? E, e, e ali dá muita dica mesmo, muita dica para fechamento de serviço, como você preparar um e-mail, como você abordar o cliente, como você vencer objeções. E isso é muito importante, porque alguém pode até dizer, pô, mas não tem nada a ver com drywall, tá? É verdade, não tem nada a ver com drywall, entre aspas, mas você, quando você vende... É, o teu serviço você tá fazendo uma venda você tá vendendo o teu serviço então tem sim a ver um pouco com drywall tá ok a segunda dica que eu quero te dar é o seguinte pessoal muita gente tudo que pega gasta esse momento aí é um momento de refletir tem gente que não tem 10 reais guardado não tem como passar um mês sem trabalhar tá aí desesperado por quê porque não tem o costume de guardar dinheiro prepara uma verba emergencial e pense sempre que pode acontecer alguma crise, mesmo sem ser crise de doença, mas algum tipo de crise e você precisar ficar um mês parado. E como é que você fica um mês parado? Só se você tiver reservas, né isso, já que você trabalha por conta própria. Tá OK? E ampliar sempre, né, pessoal, estudar para ampliar sempre o que você pode oferecer para o teu cliente. Por exemplo, Aqui nós vamos fazer forro de drywall, paredes de, de drywall, né? Forro de gesso acartonado, parede de drywall, a gente vai fazer aqui nesse lugar. Mas a gente está fazendo também aqui uma escada, conforme você pode ver, tá, pessoal? Uma escada que já está pronta, né? Tal. que eu virar a câmera aqui. Estou aqui fazendo uma escada aqui. A escada, na verdade, já está pronta, né? Uma escada de, de steel frame, tá? Aqui em cima você pode ver... É, é, como é que se diz? Aqui fizemos uma laje seca Esse espaço aqui todo, pessoal Estava aqui é, Desperdiçado, né? Não era usado E agora esse espaço aqui todo vai poder ser usado, tá? É, a cliente é, fez esse Mandou fazer esse Mesanino, né? E agora ela vai poder aproveitar todo esse espaço aqui, ó Olha que espaço grande que, que ela aproveitou por exemplo ela vai pagar um aluguel e vai ter duas lojas porque vai ter um espaço embaixo onde ela vai atender os clientes e vai ter esse espaço aqui em cima também onde ela vai fazer escritório vai fazer algumas coisas aqui em cima entendeu então é, nós fizemos essa essa estrutura desse mezanino com steel frame com perfil de steel frame né e, e e fizemos a escada também com, com, com perfis de steel frame. Então, procura nesse momento, pessoal, aproveitar, tá? Se você puder estudar um pouquinho de elétrica, se você puder estudar um pouquinho de fechamento de serviço, tudo aquilo que você puder estudar para poder aumentar é, é, aquilo que você vai entregar para o teu cliente, melhor ainda, tá bom? Ah, quanto mais serviço você conseguir oferecer ao seu cliente, Melhor vai ser o seu resultado Ok? É... E por último, pessoal A última dica que eu quero te dar é o seguinte, querido Procure ver Tudo com os olhos positivos Nunca olhe com os olhos negativos Procure ver que esse momento vai passar E quando esse momento passar, tudo vai melhorar Tudo vai voltar ao normal Você vai voltar a trabalhar, vai voltar a sustentar a sua família Não se desespere Em nome de Jesus Cristo Tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo um abraço para você que, como eu, é louco por drywall. Vamos junto, pessoal. Vamos trabalhando devagarzinho, mas vamos em frente. Em nome de Jesus.